Fala, fala galerinha! E aí, eu sou é o Álvaro. Eu sou o Norberto Caral. e esse era mais um Elefante Literário com a continuação da tele que a gente fez ontem. Vamos lá, continuando com coisa rápida aqui, um filme sobre alienígenas, me diga. Gente, do mesmo jeito que eu não gosto de um eu não gosto de alienígenas. Eu não gosto de coisas... Eu gosto de humanos. É. Do mesmo jeito que eu não gosto muito de livros de fantasia, eu não gosto tanto de filmes. Eu não gosto de histórias muito fantásticas. Eu não sei, enfim. <risos> Desculpa, eu não sei qual de coisa real. Desculpa, desculpa, <risos> sério, tudo bem, não sei. Tudo bem. O filme que eu citei aqui, na verdade, é uma trilogia, saiu a última parte, inclusive, faz pouco tempo, que é Clover Field Agora é um eu paradoxo. Eu Eu odeio eu também, eu odeio. mas foi o primeiro que eu lembrei. Eu porque Falei. eu não sabia que tinha alienígena. Ai, gente... Acho é. que foi um dos piores foi... filmes que eu já vi na minha vida. Ah, pior... Não, pior filme não. Pior experiência de ver um filme, porque foi, foi. Ter um, um, um, um choque muito grande. Exatamente. Agora sim, o filme que eu gosto de alienígena é A Chegada. É. Mas não é o foco, entendeu? É, é uma coisa Eu não mais... considero... É, exatamente. Eu não considero... Cima, tá. Um filme com seu ator favorito. Eu não mas eu gostei, é, é assim, eu lembrei Logo de Ellen Page, que eu adoro eu Já fiz altas maratonas com os filmes dela e tal E eu coloquei Juno pra ilustrar, porque Eu amo. Eu coloquei também um filme que tem Dois atores que eu gosto muito, que são Amy Adams e Jake Hall, que é o filme Animais de Noturno, nesse caso, que é um filme maravilhoso também. É, é pesado esse filme, mas ele é muito bom. Um filme de animação, diga aí. Um filme que não é nem muito conhecido, mas eu gosto bastante, é Maren Max. Maren Max é aquele que tem uns bichinhos brancos, preto e branco, sei lá. É, né? é um filme, a, é uma tonalidade meio maravilhosa. Meu... moderna, assim, é bem bacana, mas eu gosto bastante. Tudo bem, o filme que eu assisti aqui é um filme divertidamente, porque é um filme Ai, divertido e, e da menina. É um filme que, é muito, muito bom. Um filme com um vilão inesquecível? Então, eu fiquei bem em dúvida pra responder essa, porque, enfim, não... meus, meus filmes, depois que eu parei pra pensar, porque inclusive esses filmes que eu tô respondendo, são basicamente os meus filmes favoritos, assim, da vida, hum. né, Vixe, todos eu os Eu porque eu filmes Não, os meus os são, são indicações também, então assistam os que eu tô dizendo aqui. Eu confio muito em mim. <risos> eu confio em mesmo. Mas um que eu gosto do vilão, mas também é um paradoxo, é a luta-luta. Luta. Quem assistiu vai entender, talvez. Hum, tudo bem. O filme que eu citei aqui, que é a vilã, inclusive é a protagonista, é Misery, que é a adaptação do livro de Steve King. Um bom filme de comédia. Vou repetir aqui, um filme que eu gosto muito, que é a Missão Menina em Casamento, que eu hum. adoro. Eu acho um filme leve, né? Você ri, vai de doce. Tal, sim, muito sim. Eu muito e dá uma um filme que eu acho muito divertido também é Deadpool que é um filme de herói eu não costumo gostar tanto assim de filmes de heróis mas esse é um filme que eu me diverti a beça que foge né do gênero dos é. outros filmes, do estilo inclusive tem outro filme ver ver de isso. herói que é muito engraçado que é o último de Thor é muito engraçado um filme que seja da década de 80 eu Amo o Clube dos Cinco. Amo, amo, amo, amo. Club. Eu amo, sério. Eu assisti bem também na época, porque eu sempre via, porque é um, um filme que, ali, por exemplo, tem vários gifs conhecidos, uhum, várias é. frases, não sei o quê. Eu versão não, ah, porque já vai é isso. Aí procurei assistir. Acho Bem. que é por causa disso que eu sempre acho que eu vi, mas eu não sei se eu vi até hoje. Eu vou citar aqui O Cão e a Raposa, que é uma animação muito antiga. Eu amava, simplesmente, quando era criança, assistir esse desenho. Era tão fofinho, bonitinho os bicho. Vamos pra frente e me diga aí o filme que tem a serial killer. Outro filme também muito bom, que eu acho que eu também vi na mesma época, foi uma época que eu tava assistindo muitos filmes, tipo, metas, e hum. ver um filme por dia e tal, foi Seven, que... É de David Fincher aí, que eu amo, tipo, meu diretor, assim, favorito da vida. O filme de série é aquele que eu amo, inclusive então, essa é uma recomendação oficial, que é O Silêncio dos Inocentes. Que vai falar, como tem Hannibal Lecter, inclusive baseado na história real também. Um filme que tem um personagem que seja presidente? Eu não lembrei. Presidente, foi sou de esquerda e foto série. Ah, eu não sei, eu não botei nada não. Hum, tá bom. Eu botei Jack, filme de 2016, que também concorreu ao Oscar em algumas categorias. Na verdade, acho que o Presidente nem aparece, né? Porque ela é tipo, é a esposa ela do Presidente e o filme é, a... é, a... é a sobre ela. Mas, tá mas tem o um Presidente Lindo, é, tá implícito. História. Um filme sobre fuga. Um filme que me marcou muito, eu não sei porquê também. Mas foi o Desconhecido. não. É, é, é com o mesmo cara de Taken e, enfim, é naquela mesma forma de todos os filmes que ele faz, em vez que ele perder a memória, não sei o que, e tá fugindo, não sei o que, né. Tipo, eu, foi um filme que eu gostei. Eu, justamente, os filmes dele são filmes que eu não gosto do estilo, mas acabo achando deles, aí eu acho que é por isso que ele me marca. É, por É, é divertido a pessoa passa o tempo, ah. né? Aí ah, eu lembro que teve uma coisa que me surpreendeu também, então eu acho que isso vale muito Tudo bem. Um filme que me surpreendeu, inclusive, por completo, foi Baby Drive. É um Ei, filme top, top, que é Deus. inteiro uma fuga imensa. É ótimo. Muito bom. Um filme com um casal marcante. Ai, eu não poderia colocar outro senão um dia, porque eu sou suspeita, mas eu amo esse livro, barra filme. Acho que eu chorei quando eu vi. Nossa senhora, gente, eu amo, principalmente porque é um casal que ele se encontra e se desencontra o tempo inteiro na vida e é, é a vida, gente. Menina, coincidência, o meu filme é de um casal que se encontra e se desencontra, que é antes do amanhecer, é uma trilogia, na é verdade. Mas no primeiro eles se encontram, aí eles se desencontram, aí no segundo eles se encontram, aí eles se desencontram, é. aí fica. Ah, é pelo final, é um casal bem marcado Eu não consegui ver, porque eu acho, que tipo, eu não tava na fase do filme, mas é realmente bem marcado. É, é bem é, é legal. Um filme do Woody Allen. Essa pergunta eu acho que tá meio deslocada, inclusive, ah, nessa tela. Eu, assim, eu já vi o filme <risos> de Julia Allen, mas eu não vou ficar dando riscote aqui, não, sério mesmo. Só obrigada, não. Tudo bem. Eu botei minha lei de parede, que foi um filme que eu gostei na né? pequena. Um filme que envolva esporte. Um filme que me marcou muito foi A Grande Volta, que é. Você passa na França sobre aquelas corridas de rua que tem, tipo de bicicleta, que envolve o país inteiro e a galera, tipo, ajuda participantes, dando lago. é muito, muito bacana esse filme. O filme que eu coloquei aqui foi Fittest on Earth, eu não sei se tem tradução, mas tem no um Netflix, ele vai falar sobre o Crossfit, é um filme de 2017, Crossfit. <risos> okay. eu não aguento, não aguento, pelo amor de Deus. Um filme sobre viagem no tempo, me diga aí. Sinceramente, eu não lembro, eu sei exatamente sobre Viagem no Tempo. Desculpa se não for. Um filme que me lembra isso é A Vídea do não Eu não, não sei. É um filme tão longo, eu um que é longo. Não, não lembro, eu sei exatamente sobre isso, mas é um filme muito bom e eu acho que tem a ver com isso. Eu não lembro, fica na, na dúvida se tem a ver com isso. Não sei. O filme que eu vou citar tá aqui é um filme maravilhoso, lindo, sensível, emocionante, com atores ah. ótimos também, que é questão de tempo. O famoso é about time. Um filme de tribunal. Eu coloquei a vida de David Gale. Eu também não lembro tanto da história, mas. É um filme bem pesado, eu vi que me marcou bastante, assim, pesado, muito eu não lembrar da história. <risos> Aquela. Então, é aquele um filme que eu uso pra minha vida, não lembro, mas. Não, mas. Porque assim, eu não, às vezes eu não lembro da história, mas eu lembro que foi um filme que me marcou na época. É, então... O filme que eu vou citar aqui é Doze Homens e Uma Sentença. Ele é Twelve Angry Men, um filme em preto e branco de 1940. Tipo assim, Nossa. muito antigo. É um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Tipo assim, tem, tem um crime, aí eles pegam essas duas pessoas, tipo né, o Júlio, né, que vai dizer se é ou não. Aí todos acham que o cara é culpado, só que um acha que ele não é. Aí esse cara... É o filme todo, ele convencendo todos os outros da mesa que, que o cara é inocente E tipo, o filme é fuderoso, muito massa Um filme que se pareça com a história da sua vida Esse eu respondi, não um que representa a minha vida Mas um que eu queria que É a minha meta de vida, entendeu? Que é o sabor um Castelo Que basicamente é uma história Que a protagonista é a cozinheira Ah, entendi alguém importante na França, não é o tipo, presidente Acho que é o presidente Que filme lindo e de comidas lindas Ah, é você. filme emocionante? Não é de comida. Ah, bonito assim. É. <risos> muito, muita comida bonita. Ah, eu queria tanto comer aquelas comidas. É eu não sei de um filme que parecia com minha vida, mas eu pensei em como se fosse a primeira vez, porque todo dia que amanhece eu esqueço o que se passou. <risos> Tá se você chegou aqui de paraquedas, ontem a gente falou a primeira parte dessa tag, então vai lá no vídeo de ontem, porque a gente tá em velho, tá tendo vídeo todo dia. Fica ligado que amanhã a gente volta com os livros aqui pra esse canal, vai falar um pouco sobre manias estranhas que a gente tenha, ou não, né? Fica no ar. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, fica ligado nesse período, porque durante a abril a gente tá aqui com vocês todos os dias. Valeu! Valeu! Tá, ah, vamos pra frente e me lê é. um filme. <risos> tá com sol. Né? Tem uns dois vídeos que eu tô mostrando. E vai ficar muito engraçado, porque eu tô falando e eu tô mostrando, tipo. <risos>